Mas de toda palavra da boca de Deus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 e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também eles. Nisto consiste a lei e os profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Que o evangelho que ouvimos Perdoe nossos pecados Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém, Amém. Pode sentar por um instante Amados irmãos e irmãs Aqui presentes na igreja São Benedito, saúdo de maneira especial a Irmandade de São José, aqui presente, que estão iniciando hoje a novena a São José, em preparação à festa do dia 19 de março, e a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos acompanha ao vivo pela transmissão, também você é muito bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração. Estamos vivenciando a primeira semana da quaresma. Este tempo forte, este tempo favorável que a igreja nos propõe em preparação à Páscoa deste ano. E hoje, quinta-feira, o tema das leituras bíblicas é a oração. A oração é um dos pilares da quaresma. Por que um pilar? Porque é o pilar que sustenta. A oração é também a prática que nos sustenta... Na vida espiritual. Santo Afonso de Ligório diz que quem reza se salva, quem deixa de rezar se condena. A oração é tão importante que o próprio Jesus nos incentivou pelas palavras do Evangelho a prática da oração, e Ele mesmo deu aos seus apóstolos o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. A oração é o oxigênio da nossa alma. Quanto mais profunda ser a nossa oração, mais eficácia ela terá. E podemos nos perguntar, como é fazer oração? O que é fazer oração? A oração é o nosso diálogo com Deus, o diálogo de intimidade, de liberdade. É aquilo que temos como objetivo, estarmos com Deus... E sermos dele. Por isso, quanto mais profunda ser a nossa oração, maior nós teremos e cultivaremos nossa intimidade de fé com o Pai, por meio de Jesus. Em muitos momentos da vida de Jesus, ele fez suas orações em lugares apropriados. Como por exemplo, sobre as montanhas, pelas madrugadas, no Monte das Oliveiras, quando sua alma estava aflita, sentindo já que a morte se aproximava e até mesmo no alto da cruz, Jesus esteve em oração, recitando os salmos. Aí está o nosso maior mestre da vida de oração, o próprio Jesus. E juntamente com ele, tantos outros que seguiram seus passos para então cultivarem vida de oração como os santos da igreja. Jesus também sempre chamava os apóstolos para a prática da oração. E hoje Jesus nos diz que a oração pode ser comparada àquele que bate em uma porta. O que espera quem bate numa porta? Ser atendido. Aquele que está do lado de dentro, que tem a chave da porta, é que vai ouvir o chamado de quem está do lado de fora. Portanto, Deus é este que tem a chave da porta. Somente entrará quem bater por ela. E Jesus então nos ensina. Que todo aquele que bate, este terá bom resultado. A porta se abrirá. Ao mesmo tempo, Jesus... Usa dois verbos no evangelho de hoje, procurar e achar. Procurar é o símbolo da oração, achar é aquele que nós procuramos, quem é Deus. Na oração nós procuramos Deus, batemos a porta do seu coração e somos por ele acolhidos. E quando nós entramos no coração do Pai, pela prática da oração, então temos ali toda a liberdade de pedir e de receber. Por isso Jesus diz, pedi e vos será dado. Somente entrando pela porta do coração do Pai, é que nós podemos então pedir para conseguir. E aquele que pratica a oração, recebe. Aquele que bate, encontra, acha. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E Jesus compara esta acolhida de Deus para conosco seus filhos com um pai. Um pai... Sempre está atento aos comportamentos dos filhos. Um pai jamais nega uma coisa boa ao seu filho ou à sua filha. Sobretudo quando este filho ou esta filha lhe pede algo importante e bom. O pai não negará nada. Assim também é o Deus que chamamos de pai. Ele não nos nega aquilo que é bom para nós, Ele quer que nós peçamos, mas somente Ele sabe aquilo que nos é lícito. Portanto, a expressão que Jesus diz no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, deve ser primordial em nossa vida de oração. Pedimos porque temos liberdade com Deus Pai, mas tudo depende de sua vontade. Se aquilo que pedimos é a vontade de Deus, então aquilo é bom para nós. Mas se pedirmos e Deus não nos der, não fiquemos tristes. Nem nos sintamos contrariados, porque a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Mesmo o coração humano, tendo suas fraquezas, e por que não dizer em muitos momentos suas maldades, sabe dar coisas boas aos filhos. Quanto mais o Pai Deus... Nos dará aquilo que Ele tem de mais precioso. Que é a presença do Seu Filho. Que é o Seu Santo Espírito. Muitas vezes, durante a nossa oração. Entramos no coração do Pai. E quando estamos lá dentro. O nosso pedido é sempre algo material. Pedimos isso. Pedimos aquilo, pedimos tal coisa, pedimos tal presente, pedimos tal graça e nos esquecemos de pedirmos também os dons espirituais, aquilo que não se vê aos olhos nus, mas aquilo que se tem dentro do coração, que são as virtudes. Então... Não é que seja errado nós pedirmos aquilo que necessitamos. Mas não nos esqueçamos de pedirmos também as riquezas espirituais de Deus, que são os dons e as virtudes, como a humildade, a pureza, a compreensão, a capacidade de dialogar. O perdão, a graça de termos também um coração misericordioso como o do Pai. Temos que ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma oração egoísta, apenas de dizer: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me dê isso e aquilo. Não que seja errado, mas precisamos ser filhos que compreendam a vontade do Pai. Como na primeira leitura de hoje, ouvimos alguém muito importante fazendo a sua oração a Deus Pai. Quem era ela? A rainha Esther, que passando por um momento difícil em sua vida, Temendo ser morta por uma injustiça, ela se coloca na presença de Deus, invoca o nome do Senhor e expõe tudo aquilo que estava dentro do seu coração, sobretudo o sentimento de solidão que estava passando, injustamente acusada, prestes a ser condenada. Esther faz a sua oração e Deus envia a providência a ela. Então depois, quem puder, releia novamente as leituras bíblicas desta quinta-feira. A primeira leitura e o Evangelho. Para que assim a palavra do Senhor possa cair no nosso coração. E nos encaixarmos nesta palavra. Porque Deus deseja que nós busquemos sua face por meio da oração. A oração sincera, a oração persistente e perseverante, a oração que agrada o coração de Deus. Peçamos esta graça na missa de hoje para que sejamos filhos orantes, que adentrem o coração do Pai e busquemos assim cumprirmos em nossa vida a vontade perfeita de Deus. E agora vamos ficar em pé e vamos transformar a nossa reflexão nas preces da comunidade, rezando.